Grava Helena Rosa com o aplicativo Blind Week. Nós estamos aqui na ladeira da memória. É, o Sidney acabou de contar pra gente a história do lugar. É uma região onde era trajeto de tropeiros, onde também havia venda de escravos, né? compra e venda de escravos. E também chamava se chamava-se Morro do Pix. Participantes sobem escada. Mapa da cidade, com localização das postagens, Encontro Centro Cultural São Paulo. Participantes aprendem a usar o aplicativo Blind Week na biblioteca. Minhas postagens. Zero comentários. Direções, direções. Escutar. Gravar. Ouvir a postagem marcada como perigo, cheiro, ruas para todos. Posta Melina Hernandes Reis. Estamos aqui no Centro Cultural, conhecendo o projeto Blind Week. E agora eu estou tocando algumas esculturas de um artista peruano também deficiente visual, feito com material reciclável. E tá bem bacana, todo mundo interagindo aqui. Posta. Cíntia Moriyama. Entrando no ambiente da biblioteca mesmo, no espaço do, do Centro Cultural, existem dois pisos páteis, o do lado esquerdo e do lado direito. Participantes caminham com suas bengalas na rua Vergueiro. Vida erita posta no aplicativo. Saindo do centro cultural vergueiro pelo piso tátil. Na externa não tem piso tátil, precisei de ajudante. Sentido metrô. Bengalas percorrem a calçada.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 Antônia Bade fala aos participantes no Parque Ibirapuera. O projeto BlindWiki é, consiste nesse aplicativo que vocês têm. Né? Com esse aplicativo, vocês podem publicar é, gravações de áudio na internet, no site do projeto, blind.wiki. É, essas gravações podem ser do que vocês quiserem, né? mas o projeto... Uh, o objetivo do projeto é uh, que vocês gravem as suas percepções do espaço, os obstáculos, os lugares que gostam, aqueles que não gostam, aquilo que é acessível, aquilo que não é acessível. Uh, vocês podem falar daquel, daquela parte sensorial tão importante para vocês, como é o som, os cheiros. Aquelas coisas que podem ser tocadas, que são tão importantes para você, para se orientar na cidade, se orientar no dia a dia. O limite do que vocês podem publicar é somente a sua imaginação. Posta Carlos Alberto Gonçalves da Silva. Bom, é o Carlos, deficiente visual. Estou agora diante de uma escultura aqui no Parque do Beira era A peça que está exposta chama Craca.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 Renato dos Santos Pereira. No interior da biblioteca Mário de Andrade, ambiente que remonta aqui a um museu, né? Silêncio, pé direito alto, uma estátua logo na entrada. Estamos caminhando aqui para o terceiro piso agora, para conhecer aqui um acervo que está sendo lançado hoje. Aqui. Uma escultura que parece com o aqui, ó. daqui eu não vi. Mãos percorrem a escultura Silêncio Tátil. Posta Helena Rosa. Em relação à acessibilidade aqui na biblioteca, tem elevador para gente que é visual, muito tranquilo de utilizar. Acabamos de sair da exposição da artista Elisa Esteca. A gente viu uma obra chamada Silêncio Tátil. E é isso. Posta Erici Soares. Acabamos de visitar a exposição. E é o nome da exposição: Silêncio Táctil. Foi muito bom, muito bacana. Nós estamos aqui, de frente à biblioteca Mário de Andrade. Não vou andar sem assim, eu, eu, posso me direto. Participantes caminham pelas calçadas do centro de São Paulo. A <risos> pioneira estava Costa Tuca Munhoz. O centro de São Paulo é um local muito rico muito mais de encontro do que de risco e de perigo. É claro que vivemos uma situação e num momento histórico de muita pobreza e de muita exclusão social. O mapa de São Paulo mostra inúmeras postagens de participantes. Fala Antony Abad. O objetivo do projeto é criar comunidade, né, essa comunidade porque é, seguramente vocês muitos de vocês não se conhecem, e hoje podem fazer isso, podem também se conhecer, e criar um grupo que depois continua com o projeto. Aqui só estamos lançando o projeto, muito importante, a inteligência coletiva do grupo, sabe? Então, isso veremos nos tags que vocês uh, publicam com as suas publicações, porque aquilo vai ser o metapoema que vocês vão escrever juntos. E aí, as pessoas que acessam o site e também o celular, vão poder saber o que vocês quiseram, quem são, como uh, vemos a cidade. Não? O desvendar o que não é visível é aquilo que vocês percebem da cidade, do seu dia-a-dia, -dia, do espaço sensorial, que não é visível para vocês, ok? mas que tampouco é visível para as pessoas com visão, porque elas não sabem como vocês percebem a cidade. Participantes, em frente à Japan House, atravessam a Avenida Paulista. José Vicente de Paula. Sesc Paulista, um prédio com diversas salas de teatro, comedoria, exposições, diversas exposições e o mirante no alto do prédio, de onde podem avistar praticamente toda São Paulo. Maravilhoso. Recolhido, configurações, oh, configura avenida Paulista. Posta, Carlos Alberto Gonçalves da Silva. É, que som agradável, um artista de rua, tocando violino, é, que nos remete aquela sensação tranquila, uma sensação de paz, né, que transmite. É, é o que o som do violino traz pra gente. E de outros instrumentos clássicos, mas o violino ele remete a gente a essa sensação de paz, né? Muito bom. Participantes tocam esculturas em alto relevo na Avenida Paulista. Uma mão com a outra mão. Participante toca painel com imagem de feto no útero. Fala, Cacilda Viana de Oliveira. Lembrou meu filho, meu Deus. Ai, meu Deus, vou chorar um pouco. Ah, então aqui ele tá dentro da barriga. Que susto. Olha. Lembrei quando eu fiz a outra ação, que a moça me fez em 3D. Que linda, que sensação Que bruto Achei que era uma flecha Aí eu vi uma mãozinha senti a mãozinha Ele tá de lado A cabecinha Na mesma posição que fica Aqui vem a perninha dele O pezinho Vamos ver se a gente Já corre o, o cordão Cabana improvisada de morador de rua na calçada. Postam participantes do projeto. A gente quer fazer uma observação importante que a gente tem visto ao longo da Paulista, que é a quantidade de moradores de rua que aumentou, principalmente no pós-pandemia. A cada quarteirão que a gente anda, a gente percebe, além de moradores de rua com seus cobertores, muitas barracas. Aqui na Avenida Paulista, você anda no piso tátil, ao lado das calçadas, são muitas pessoas, muitas crianças, pessoas à noite, não tem onde morar, perdeu a sua moradia. E assim, para finalizar galera, é muito importante que quem caminhe pela Paulista, ainda que ela seja considerada o coração de São Paulo, é um lugar que, como qualquer outro, exige que a gente tenha cuidado, tá? Cuidado com seus celulares, cuidado com seus pertences pessoais. A gente tem policiamento aqui, é bem ofensivo mas todo cuidado é pouco, tá? Posta Maria Isabel Abrantes. Algumas situações inesperadas acontecem sobre o piso tátil, onde as pessoas com deficiência visual vão passar. Um palco montado para um show, os pneus de um carro sobre o piso tátil na calçada. Posta Cacilda Viana de Oliveira. Do lado do piso tátil tem um obstáculo. Eu não conseguiria identificar, porque ele não tem nada que sinalize para pessoas cegas. E fica bem em frente a um prédio famoso, o Gazeta. Participantes caminham pelo Parque Ibirapuera. Participantes entram numa escultura em forma de labirinto, de Denise Milan e Ari Pérez. Só é. é. é. é. é. né? Antonia Abad posta a intervenção de outra participante. A e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei, eu, eu, sei eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita é bonita. A a é hein? Olha Participantes em frente ao metrô Vergueiro. Fala Cida Erita. Aqui, além do, do barulho dos carros, dos automóveis e dos caminhões, a gente consegue escutar passarinho bem perto da saída da estação do metrô. Posta Bruna Battistini. Posta Cida Erita. Saindo do banheiro do, do Centro Cultural, segui o piso tátil até o final, que foi dar numa grade, que é essa grade, dá é, uma proteção que tem do jardim. Eu não entendi o significado desse resultado, até essa grade. Melina Hernandes Reis caminha com seu cão-guia pelo Centro Cultural São Paulo. Posta Melina Hernandes Reis. É a primeira vez que eu venho aqui no Jardim do Centro Cultural São Paulo. E não fazia ideia que o jardim, né, pensando da a gente estar no centro, ali, de ser algo mais elevado, era tão grande. E é curioso pensar que estamos entre duas avenidas grandes, a gente escutar também os barulhos de carro, de rua, mas ao mesmo tempo sentir o gramado nos meus pés, tinha uma moça brincando com crianças, acredito eu, né, pelo que ela estava falando. Algumas pessoas conversando, me descreveram também, casais sentados, descansando. E é bem gostoso a gente ter isso, né? Ter esse momento de, de relaxamento também, em meio a essa loucura de São Paulo. Estou gostando bastante da experiência. O mapa de São Paulo mostra inúmeras postagens dos participantes pela Avenida Paulista. Posta Regina Célia.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 postam diversos participantes do projeto. Aos domingos, lazer na Avenida Paulista. Pessoas caminhando com cachorros, bebês, pessoas pedalando. Mate, bom, livre, espaço grande, aberto, vento, muito bom. Tem uma banca que vende porcelana, tudo dos anos 70, 60, e tem um local aqui que eles fazem até hipnose. Música, artesanato, comida e tudo mais que se possa imaginar por aqui. Participantes caminham pela Avenida Paulista. Posta José Roberto Oliveira. E finalmente chegamos aqui ao 2424, frente ao Instituto Moreira Salles. E estamos finalizando esse apanhado geral que mostrou para vocês todos. É uma parte pequena daquilo que a paulista pode oferecer. Participantes se aglomeram em frente ao Instituto Moreira Salles. Participantes... Adelino Alves do Nascimento Ana Maria Diniz Rosalini, Angélica Alves Antônio Walker Barbeiro Bárbara Ferreira Barros Cecília Maria Oca Alda Ribeiro Andréa Silva da Mato Ana Marta Galo Antão Aparecida Pereira Rosa de Guira Cassilda Viana de Oliveira Carlos Alberto Gonçalves da Silva Cíntia Suemi Moriama Cintia Lima Daniele Soares Pereira Davi Simplício Paiva Eduardo Fernandes de Souza Felipe Oliveira Geisa Souza Santos Daniel Gonçalves Davi Ramos Martins Débora Juliana Castilho Silva Erice Soares Honório Francisco Salles Antunes Palácio, Geni Marques Rodrigues Gerber Donizete de Sade Giovanna Caterine Schwezer Iris Fernandes João Lucas Albano Kate Cristina Santana da Silva Lucas de Aquino Previtale Geisa Kerli Silva de Oliveira Helena Rosa Gois, Ivanise Regina da Cunha Voal Deodato José Roberto Cândido de Oliveira Lilia Silva Lima Lucas Onari Lucia Benevides Magno Sena Maria Emília Faria Maria Regina Marques Lopes Silva Marisa Prete Ferreira Matilde Pérez Quintairos Luciana Silva Honório Maria Eduarda Amorim Maria Isabel Abrantes Lopes Barbosa Marinalva de Silva de Sena Matheus Furlan Maurício Moura Melina Hernandes Reis Michele Paula de Oliveira Miriam de Souza Furtado Paulo Ribeiro de Lima Júnior Regina Célia Ribeiro da Silva Renato dos Santos Pereira Michele Ferracioli Murilo Henrique Delgado Mariano Pamela Matos de Moura Raimundo Deodato Júnior, Renato Aliotti Rogério Silveira Dotti Rosa Matsushita Silvana Sarti Silva Talita Malheiro Lobo Lopes Tatiane Mermica Luan Almeida Valéria Tereza Silva de Vessosa Wellington da Silva Roselene de Souza Celoto Sônia Regina Micheline Ferreira Tarsila Gama Thais Limonta Vinícius Silvério Liberio. Bianca Fernandes dos Santos. Equipe Blindvic Brasil. Artista. Anthony Abadi. Curadora. Bruna Battistini. Coordenadora de projeto. Marta Lima Dias. Produção. Silvia Esteca. Responsável de comunicação. Moreno Mota Dias. Assessora de imprensa. Larissa Galetti. Redes sociais. Rafaela Braga. Consultor de acessibilidade. Tuca Munhoz. Coordenadoras de grupos. Aldimara Veronese. Renata Lima de Melo, coordenadores de rota, José Vicente de Paula, Margarete Jardim, Sidney Tobias, equipe filme, direção e produção, André Frati Costa, montagem e som direto, Matias Lancetti, direção de fotografia, Paulo Schinick, imagens, André Frati Costa, Paulo Schinick, agradecemos o valioso apoio de... Embaixada da Espanha no Brasil. Instituto Cervantes. Restaurante Cobre Juan. Alha. Amigos para Valer. A SAC Sorocaba. Atados. Fundação Dorina Nobel. Grupo Terra. Instituto Magnus. Laramara Mara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual. Centro Cultural São Paulo. Instituto Moreira Salles. Itaú Cultural. GPEN São Paulo. Memorial da América Latina. Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu da Cidade de São Paulo, Sesc São Paulo, Unibis Cultural, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Prefeitura da Cidade de São Paulo. Agradecemos, também, aos amigos Alex Pilis, Fabiana de Barros, Gisele Benguelman, Marcelo Godoy, Pedro Millier, Eleonora Botelho, Fernanda Giordano, Lucas Bambosi, Ney Figueiredo, Silvia Nakashi. Projeto realizado com apoio do PROAC Direto 2021. Produtora Cinematográfica. Olhar Periférico Filmes. Realização. Madri Projetos Culturais e Comunicação. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo.